Quem é o vilão que aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Se você viu o novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, deve ter visto essa criatura. Esse é Shuma Gorá, um demônio interdimensional que faz parte dos grandes antigos. Sua primeira aparição nos quadrinhos foi em Marvel Premiere número 10 de 1973, criado por Steven Gohard e Frank Brunner. Nesta história, Shuma controla a mente de ancião, o mestre Doutor Estranho, para conseguir invadir a nossa dimensão. Strange percebe então que tem que matar seu mestre para proteger a Terra. Em Invenders Now, número 4, uma história lá Lovecraft diz que ele, Shumagora, é considerado um dos poderes primordiais do Caos. Você pode conferir mais desse personagem nos jogos Marvel Super Heroes e na franquia Marvel vs. Capcom.